como eu falei lá no início no primeiro dia essa, eu, eu não sou adepta dessa ideia de que para dança contemporânea tem que melhorar o balé clássico acho que tem é princípios de um movimento que a gente usa que eu uso dessa técnica que é extremamente inteligente e que ajuda a fazer o que eu faço que não é balé clássico já dancei, não faço mais isso então, a gente pensar que são, é um corpo em movimento dentro de uma, de uma organização X, tá? Que é geralmente rotação externa, trabalhar na vertical, alongamento axial, a gente pensar nessas, nessas coisas. Tá? Uh, eu vou vamos fazendo e falando. Tá? Vou passando, fazendo e falando. É, vou passar um aquecimento. Será que fica mais fácil?